Oi! Pandemia do novo coronavírus. Vamos ver se eu posso ajudar. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje sai um pouco fora do que a gente tem visto, porque a pandemia do coronavírus está aí perto e eu fiquei pensando, Pô, será que eu posso contribuir de alguma maneira para esclarecimento da, das pessoas? E aí eu cheguei à conclusão de que posso tentar. Não sou virologista, epidemiologista, não sou médico, mas eu sou da área de biológicas e de ciências ambientais. Então trago um pouco dessa visão mais macro para a gente tentar entender o que é que está acontecendo e sossegar o coração, embora mantenha o alerta total por conta da, da pandemia. E aí eu pensei, como é que eu vou abordar o assunto, e a dinâmica da, das populações eu acho que é um negócio legal de, de trazer para vocês, é como é que uma população cresce. A gente pode estudar as bactérias, porque tem algumas delas que em coisa de 20 minutos, 30 minutos, dobra a população. Então, bactérias são micro são muito pequenos, não são visíveis ao olho nu, é preciso de microscópio, mas a partir... De, de uma bactéria ou de um conjunto de bactérias, é possível estudar a evolução dessa população, como é que é o crescimento dessa população. Isso a gente consegue expandir para outras populações, então a gente consegue estudar populações de animais, de vegetais, de humanos, a partir desse entendimento básico de como é que funciona o crescimento populacional de bactérias. Vamos ver como é que é o negócio. A gente vai começar então com uma bactéria qualquer, mas vamos começar no T1, é um tempo qualquer. E tem uma bactéria ali que está tocando a vida dela, está sossegada. No T2, 20 minutos, 40, uma hora depois, essa bactéria se divide. E aí agora a gente tem duas bactérias. No tempo 3, cada uma dessas bactérias se dividiu outra vez, e agora a gente tem quatro no tempo 4, já passamos para oito bactérias. No tempo 5, já temos 16 bactérias. A, a bactéria ela vai se dividindo, ela vai crescendo, seguindo uma função exponencial. Olha só o gráfico aqui, está mostrando para a gente. De início, a curva é quase que uma reta, ela sobe pouquinho. Mas a partir ali do, do tempo 7 para 8, ela começa a ganhar velocidade. Né? E a partir do tempo 14, por ali assim, ela já dá uma decolada e aí o céu é o limite. Ok, até aqui eu entendi. É? A população vai crescer indefinidamente. Não. Porque tem um outro fator aí, que é um fator limitante, porque senão a gente estaria num mundo né, cheio de bactéria. Está cheio de bactéria, mas a gente teria uma quantidade monstruosa. E não acontece assim. Por quê? Porque tem fator limitante. Qualquer população tem seus fatores limitantes. O que pode ser? Ah, faltou água, é, faltou nutriente, faltou comida, né, o solo não é muito legal, a temperatura está muito alta. Fatores limitantes. Na população humana, por exemplo, fica fácil a gente entender isso. Lá no deserto do Saara tem menos gente morando do que no litoral é, do Brasil. Porque lá no deserto do Saara as condições são muito mais limitantes do que no litoral. Cheio de peixe, né? Uma temperatura mais agradável, né? a Mata Atlântica também tem bastante comida. Tudo bem? Então, é, os fatores limitantes vão quebrar essa cadeia, vão impedir que, que uma população qualquer se desenvolva até tomar conta do, de tudo. Como é que acontece isso? Nesse gráfico a gente vê a curva do potencial biótico indicando ali para gente que a bactéria ou essa população pode crescer indefinidamente. No entanto, na real isso não acontece, a gente chama de resistência do meio. O meio vai resistir ao crescimento dessa, dessa população. E aí a gente vai ter uma curva de crescimento real um pouco mais achatada, até que chega um momento no limite máximo que o ambiente consegue suportar aquela população, e aí a população começa a flutuar. Sobe um pouco, desce, sobe um pouco, desce, e ela vai se estabilizando, a partir daí. Legal. E o vírus? Como é que o, o vírus vai funcionar? O vírus é, tem, tem umas características diferentes. Os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão é, se o, o vírus é um ser vivo ou se ele é um ser não vivo. Por que isso? Porque o vírus ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de uma célula para entrar dentro da célula e ali ele libera o material genético dele e esse material genético vai se acoplar à célula, vai se acoplar ao DNA dessa célula e vai fazer a célula de escrava, vai fazer a célula trabalhar para ele. Então, a célula deixa de, de produzir as coisas que ela está produzindo e passa a ser cada vez mais controlada pelo vírus que vai passar a produzir novos vírus, até chegar o um momento em que a, a célula se rompe, e aí então a célula morre e libera um punhado de novos vírus no, no ambiente ou no organismo, né, até chegar no ambiente. Então o vírus sozinho, ele não consegue se reproduzir, ele vai precisar de uma célula. No caso do coronavírus, então, coronavírus é um nome genérico, para uma classe de, de vírus, não tem só um tipo, tá? vários deles. Esse caso específico da pandemia que a gente está é, iniciando agora, vamos atravessar ela ainda, nesse caso, a gente está falando de um coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. A sigla é SARS-CoV-2, que vai provocar uma doença chamada doença do coronavírus, que como foi descoberto em 2019, iniciou em 2019, então é chamada de Covid-19. Covid-19 é a doença. O organismo, o micro o vírus que, que causa essa doença é o SARS-CoV-2. Tá, aí o que, que o coronavírus tem de diferente é, de outros vírus? Os vírus do tipo corona eles estão associados, eles são especialistas. Assim como na sociedade humana a gente tem um especialista, um mecânico especializado em alguma coisa, um médico especializado em alguma coisa, o coronavírus também ele é especializado em um determinado tecido ou órgão do organismo, no caso, o aparelho respiratório, mais especificamente o pulmão. E ele é causador de gripes e resfriados. Então, coronavírus tem por aí o, o tempo todo. Então, esses resfriados que a gente tem, pode ser provocado por um coronavírus. No entanto, esse especificamente é um vírus novo. E aí é que está o problema dele. Por ser um vírus novo, a gente ainda não tem os anticorpos próprios para atacar esse vírus. Como ele é um vírus novo, na hora que ele entra no organismo, se o organismo está saudável e tudo mais, não deve dar maiores complicações. Uma gripe, um resfriado, muitas vezes não tem nem sintoma. Né? Crianças, até onde a gente sabe nesse momento, né? passa mais ou menos batido pelo negócio. Onde é que ele vai atacar e dar complicação? Porque lembra, o vírus ele vai entrar na célula, vai usar a célula para se reproduzir, vai destruir essa célula. E aí, se está no pulmão de uma pessoa que já está debilitada, aí é que está o problema. Né? Os mais velhos, acima de 80 anos, o negócio fica complicado. Ou que tem algumas doenças, doença é, pulmonar, doença coronária, né? doenças é, com imunidade baixa, aí o vírus pode atacar e pode ser muito complicado. Nesse vídeo a gente para por aqui, vou fazer outros vídeos aprofundando um pouco mais mas nesse a gente viu é, o crescimento de uma população, como é que ela se dá, a resistência do meio, isso vai ser importante para a gente entender um pouco mais ali na frente. conhecemos um pouquinho sobre o coronavírus e qual é o grande problema dele. É que é um vírus novo e que o nosso organismo ainda não tem o um sistema imunológico, ainda não produziu os anticorpos para trabalhar com esse, com esse vírus. E aí que está o problema naquelas populações que são mais suscetíveis acima de 80 anos ou que tem alguma doença ou algum agravo à saúde que debilita esse organismo e aí o vírus ataca. Vamos ver as próximas partes do vídeo.